Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, hein, Ô oh, oh Siri, meu nome é Cid Moreira. Cid Moreira, você me conhece? De agora em diante, eu vou te chamar de Cid Moreira, Cid Moreira, você. Ok? Ok, eu quero saber, você sabe o que, que eu faço, Siri? Sid Moreira, Sid Moreira, você, que nome bonito. Alô, alô Siri, alô Siri, eu quero saber o que que o Sid Moreira faz, faz na vida. Ele trabalha em quê? Tira o dedo, agora. Né? Tá tudo claro aqui escrito, mas ela não responde. Veja o que eu encontrei na internet sobre a Loa Loa Ciria Loa Ciria, eu quero saber o que, que o Cid Moreira faz, faz na vida ele trabalha em que tiro o dedo. O quê?